era para eu ter tocado isso aqui, ó, vem faminto a Jesus, né? Era para ser um fa com baixinho sol. Só que eu também dá para usar isso aqui, ó, sol com baixinho fa. Então, eu fiz assim na hora que eu toquei, ó, vem faminto a Jesus, tá vendo? Pode ser oitavado, tá Então, Vem faminto a Jesus, vem c, -A, dó e sol para voltar, beleza?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 Novo, ó. Agora eu vou fazer bem devagar, ó. Um e dois e três e quatro, e beleza? Mais uma vez, ó. Um e dois e três e quatro, e bem devagarzinho.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 Man. mesma ideia, tá? Pro começo, ó, manjar vai ser aqui, ó. Beleza? Ó, um manjar que nos com... De novo, ó. Um manjar que nos com... Aí aqui no Ré menor, você pode fazer aqui, ó.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 Aqui no e agora, você pode fazer o sol com nona. E agora nos convida a ser Beleza? Mesmo do do dó Beleza? Cai no dó Ó, o começo sempre igual, tá? Ó. E aí aqui agora no sol, que vai vir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 E depois eu vou mostrar outras ideias também na parte anterior. Ó. Vencer o mestre Chama. Vencer a. Ah. Até aqui, tá? Vai ser sol, ó. Um, e, dois, e. De novo, ó. Vencer, ó. Um, e.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 Continuando, mesmo hoje, Fá. Mesmo. Ah, aí vai ser igual ao anterior, né? Mesmo hoje tu te podes. Podes. tá me perdi. Podes assim. Beleza. Então, ó. vencer, o mestre chama, vencer, a, Mesmo hoje tu te podes assim. Aí aqui.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 É, e agora, ó. E agora nos convida a ser. Entendeu? É uma movimentação doida, né? Mas olha isso no contexto, tá? E agora nos convida a ser. Com celestial maná. Tá vendo? Então.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 Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a aceitar. Tá? É isso aqui, ó. Beleza? De novo, ó. E agora nos Aqui eu joguei aqui um Fá com um baixo sol, tá? Com o celestial. De novo, lá com Mi, ó. Maná. Tá? Então, ó. Com o celestial, maná. Que de graça.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 H é brabo, hein? Vem faminto Sua alma Saci